E hoje mesmo, Macaé mais uma vez foi atacado. Ataque geopolítico é aqueles que são promovidos por interesse de outros municípios. E esse ataque geopolítico vem de uma revista, que depois é desdobrada por dois blogs, onde ataca dois vereadores, o vereador Maxwell, o vereador Luiz Fernando, e ataca o homem de confiança do prefeito, que o. O procurador, Augusto César, que eu tenho muita admiração e respeito. Então é só para a gente ter esse alerta. Como que nós, macaenses sofremos com aquilo que nos é devido, nos é direito. A gente tem que estar sempre lutando. E não são revistas nem blogs que vão desestruturar a política do município, nem tampouco o interesse público dessa população que eu vejo tão bem representada por todos aqueles que ocupam nesse momento os bancos da assistência da nossa Câmara e de forma que eu confio que essa convergência política, esse entendimento, ele sem dúvida, ele trará o resultado, não é o resultado para a Câmara, nem para o prefeito, nem para os vereadores, resultado para a